Acho que do duelo entre o lutador número 1 um do mundo, peso por peso, contra o número 2, ninguém esperava menos do que o mais puro display de técnica, coração e resistência física. Porque é simplesmente o melhor que o nosso esporte tem a oferecer. Islam Rachev vs. Alexander Volkanovski é tão raro porque os dois ainda estão no auge. Tem o mesmo peso e ficou provado no UFC 284 que não há qualquer grande diferença de força. Em primeiro lugar, não achei o resultado polêmico. Foi um 3x2 claro para o russo. Marquei como dois dos três jurados os rounds 3 e 5 para o australiano. E não dá pra ir muito além nem forçando a barra. Sei que teve gente que marcou a luta pro Volk, mas não concordo. Acho que já entramos na área do pensamento desejoso. Afinal, o Brasil era Volkanovski nesse sábado. O pessoal queria muito uma vingança pro Charles do Bronx, que inclusive tava lá. Vi alguns malabarismos aqui, a Lide, por exemplo, marcar o quarto round pro campeão dos penas. Porque apesar do Islã tá grampeado nas costas, era ele que batia para trás. Mas quem chegou na posição de domínio e ameaçava com o mate era o russo. Se não chegou perto de finalizar, o Volkanovski com os soquinhos empurrados pela torcida também não. Agora, resultado à parte, pra mim, a rivalidade esportiva entre eles não acabou, porque o final foi inconclusivo. Não ficou claro quem é o lutador melhor O quinto round foi do desafiante Que aplicou no knockdown Terminou batendo por cima E estava muito mais inteiro pós-luta Acho que todo mundo ficou com a impressão De que se tivesse mais um ou dois rounds Volkanovski venceria Então foi uma luta absolutamente igual, né? Quando terminou o pessoal ali, o Israel Adesanya, o pessoal da City, da City Kickboxing, tava comemorando, como se ele tivesse vencido. O Volkanovski terminou muito forte. Pra mim, lembrou até a Amanda Nunes versus Valentina Shevchenko A Leoa venceu, mas passou perrengue, teve gente pontuando contra. E o final foi da rivalidade foi inconclusivo. Então aquele papo de que o Slam ia atropelar, passar por cima, obviamente era ficção. Volkanovski defendeu seis quedas e caiu só três vezes pro melhor wrestler da divisão de cima. Ele caiu, por exemplo, menos vezes do que o Armand Tsarukian, que é grande pro peso leve e treina wrestling desde que nasceu. Ainda assim, Slam é um absoluto craque da bola na luta agarrada. É tanta variação e transição que apesar da dificuldade, ele sempre consegue chegar em boas posições. Por isso que antes da luta disse aqui, se me apontam uma arma e minha vida depende de acertar o resultado dessa luta, provavelmente é com a bola de segurança. Slam por decisão. Porque desde sempre, espremer três rounds contra o cara menos atingido da história do UFC... Que porta a mais eficiente mistura de wrestling, judô e combate sambo é complicadíssimo Seria mais fácil um Volca mais rápido e arisco Acertar o golpe certo na hora certa e achar o botão liga-desliga Agora, em pé também não restou muita dúvida quem é superior Concordo com a análise do Bachola, né? O Slam subestimou o wrestling dele e ele subestimou a trocação do Slam Ainda assim, Alexander levou a melhor na maioria das interações em pé a velocidade, a constante troca de bases, a contundência com 70 quilos e também os chutes na panturrilha atrapalharam muito. Island teve, sim, seus bons momentos em pé, tanto que eles se balançaram nos dois primeiros rounds, mas o que salvou a pele do russo foi o grappling. Repito, para mim, o final é inconclusivo e algo me diz que eles continua continuarão vencendo paralelamente até um reencontro mais para frente. Island disse ainda dentro do octógono que precisa evoluir mais. Já o Habib no Twitter compartilhou o seguinte, abre aspas, simplesmente o melhor, provou isso numa luta dura e competitiva contra o melhor lutador ativo do planeta. Sempre há no que trabalhar, mas essa história vai permanecer por muito tempo no esporte. Sinceramente, nem acharia absurdo manter o Volkanovski como lutador número um peso por peso na, atua na atualização do ranking na terça-feira. Ele, inclusive, acha que não perdeu, abre aspas. Acabei de assistir a luta, definitivamente ganhei os rounds 2, 3 e 5. Surpreso que não tive o braço levantado, vamos fazer a revanche, em qualquer lugar, a qualquer hora Acho que o que deixou a arena com aquele gostinho de é possível, me dê mais uma chance A coletiva de imprensa ele estava bem desapontado, achando que poderia ter feito mais principalmente no início E que o slam não é tão forte assim A gente viu a apreensão, a reza e a emoção do slam quando o resultado estava sendo lido, né? Não é postura de quem estava certo da vitória. Aí entramos naquele campo da gerência das expectativas. Se você achou que o Slam atropelaria, a performance do Volkanovski te pegou no contrapé. Se você achava que o australiano tinha uma chance real, como eu disse aqui no canal, então ficou dentro do esperado. Agora a fita é a seguinte. Slam com 12 vitórias seguidas, né? Maior sequência ativa no UFC. Aguardo o vencedor de Charles do Bronx vs. Benneil Dariush. Ou Michael Chandler vs. Conor McGregor ou o Rafael Fiziev se nocautear o Justin Gates depois de ter passado pelo Rafael dos Anjos. O plano dele é limpar essa rapaziada e se testar com 77kg em busca do duplo campeonato. Pelo que vimos hoje, a impressão é que esse passo extra pode ficar salgado. Mas, de novo, Volkanovski é tão bom que posso estar completamente equivocado. Que os desafios do Slam no peso leve não sejam tão difíceis como foi o campeão dos penas. E não tem para onde correr. Entre os pesos leves, Slam segue sendo favorito contra virtualmente qualquer um. Já Volkanovski tem encontro marcado com o Yair Rodrigues, o campeão interino dos penas. Para mim, muitíssimo favorito, porque volta ainda mais forte e confiante dessa experiência. Depois, caso o Arnold Allen passe pelo Max Holloway, vai ter que dar uma chance pro menino inglês mas também será muito favorito. Superando esses obstáculos, Volkanovski empataria o recorde histórico de defesas de cinturão do José Aldo, naturalmente se tornaria o maior peso-pena de todos os tempos e aí poderia postular outro title shot no peso leve contra Mahashev ou quem tiver com cinturão. Enfim, clássico histórico entre dois gigantes e ficaria muito surpreso se eles nunca mais cruzarem o caminho do outro. Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que, que vocês acharam sobre Islam Mahashev versus Alexander Volkanovski lá em Puff, na Austrália. É, que, qual é a sua leitura dessa luta? Né? Vocês viram apertado o resultado? Vocês viram Volkanovski saindo maior do que entrou? Ou não? O Mahashev controlou, foi soberano e é o número um peso por peso. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like ajuda bastante a gente seguir recuperando o engajamento aqui no YouTube. E não percam, desse mesmo evento vai rolar mais uma resenha em que eu vou falar sobre a luta com o principal o Jack Della Madalena e coisas importantes dessa noite. Você clica aqui do lado e confere assim que estiver disponível. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.